Uh, não, para começar, não estou a dizer merda, como costume, e se não te importas és bem educado. Não te esqueces de lado nenhum, só enquanto estás comigo aqui, pá, não, não te referes a mim nesses, nesses, nesses termos. Visto? Para começar...